Olá. O parto de hoje foi um parto muito emocionante para nós, porque foi uma paciente que o seu primeiro parto, que foi há dois anos, teve um período expulsivo muito prolongado, era um bebê grande, ele pesou 4,50 kg, ela ficou mais de três horas, quase quatro horas no período expulsivo, tomou três doses de peridural, tomou a primeira dose com 10 centímetros e foi necessário o uso do vácuo extrator, o bebê nasceu bem, mas teve hemorragia pós parto, uma de grau 3. E agora, nessa gravidez, ela se preparou novamente para um parto normal. Teve um parto lindo tomou uma com 10 centímetros de novo. até é um expulsivo super rápido. O pai que pegou o bebê e um períneo íntegro sem lacerações. Está agora muito feliz, comemorando.